Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com Blocks. Hoje nós estamos indo aqui para a nossa aula 10, em que eu vou falar para vocês sobre como controlar um servomotor com o Arduino. Então o que é um servomotor? Ele é um pequeno motorzinho né, que você consegue controlar o ângulo de rotação dele através do, de programas do Arduino tá? então como funciona esse ângulo normalmente o motor está programado para variar de 0 graus até 180, então ele faz essa rotação controlada pelo Arduino então está aqui o servomotor né? e quando ele está na posição 0 graus, ele está aqui em uma determinada posição do seu eixo Aí você põe aqui essa hastezinha, qualquer coisa que você queira controlar você manda comandos para o Arduino, ele pode mudar para 90 graus, tá vendo lá, ele faz uma rotação, né, e 180 graus, então ele faz a rotação aí dentro dessa faixa. Existem dois tipos de servomotores, os que rodam né, no sentido horário, como esse daqui, né, e os que rodam no sentido anti-horário, como esse aqui, tem dois, tem dois desses modelos aí no Tinkercad Circuits. Então tá aqui o nosso circuito que eu vou mostrar para vocês hoje. E esse circuito, ele controla os servomotores mandando um sinal, que é um sinal do tipo PWM. que é PWM? É Modulação por Largura de Pulso, em inglês, Pulse Width, Modulation. Basicamente, eu mando um sinal que fica variando. E ele fica um tempo 5V e um tempo no 0V. E a porcentagem desse tempo, nos 5V e nos 0V, dá o valor do sinal. Então, um sinal de 0% de acaba tendo 0V 25% aqui nos 5V ele dá 1.25V 50% dá 2.5V na né? metade 85% dá 3.75V e 100% dá os 5V ok pessoal? então agora eu vou mostrar para vocês isso funcionando aqui no simulador do Tinkercad. então eu trouxe aqui o circuito né? em que eu tenho aqui na porta A0 eu estou pegando o um sinal de controle do meu potenciômetro então eu vou fazer o seguinte, quando eu variar o potencial de 0 até o 100% aqui do seu curso O meu é, servo motor vai variar do zero até os 180 graus Então eu coloquei os dois servos motores ligados aqui, né, controlados através da porta 3 Para a gente ver isso daqui Deixa eu ver o código agora então Vamos aqui então, esse código que eu fiz, né, é um código bem simples, muito parecido com o que a gente já viu na aula passada. Então, o que, que ele faz? Ele pega o sinal de leitura da porta A0, né, do pino analógico A0, que está ligado lá no potenciômetro, escreve aqui no monitor serial, está vendo lá, imprimir no monitor serial, digitalização de 0 a 1023, daí ele escreve a variável leitura, que ele leu aqui do pino analógico A0, aí ele cria a variável escrita, né, define a variável escrita como... Mapeamento da leitura, que varia de 0 a 1.023, na faixa de 0 a 180, que é a faixa que o potenciômetro pode variar. Eu imprimo esse ângulo no monitor serial e dou aqui o comando de girar o servo no pino 3 por tantos graus e aguardo um segundo. Ok, pessoal? Então agora, para mostrar isso funcionando, deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui o nosso... Código aqui o nosso código e o nosso circuito dentro do mesmo visualização. Ver ali? E agora eu vou executar o código. Então o que, que vai acontecer? Com o potencial está aqui no zero. Os dois servos estão no zero. Tá vendo aqui ó? Digitalização de um nível 2 e o ângulo deu zero. Para que eu mexer aqui o meu potenciômetro, por exemplo, para a metade do curso aqui, 2.5 volts Os dois servos, eles mudam aqui, tá vendo, ó vai para 530 e o ângulo vai para 90, volta de 90 graus E a hora que eu ponho aqui para o outro lado, ó, tá vendo aqui, ó O sinal de controle aqui do Arduino aumenta a quantidade de tempo aqui no nível alto e os servos mexem Deu para ver? Vou voltar aqui agora, no 50%, os dois servos vão para 90 graus aqui, ó, tá vendo? Vai se mexerem, e a hora que eu ponho aqui no 0%, os dois voltam para o 0 grau. Tá ver aqui no monitor serial, e os servos se mexendo. E aqui o sinal PWM, né? tem bem pouco tempo lá na parte superior. Ok, pessoal? Mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês hoje, que é o seguinte... Lembra que eu falei que o código aqui do Blocks poderia ser convertido em código do Arduino? Então, eu tenho aqui, quando eu venho aqui no blocos e coloco blocos mais texto, ele mostra aqui o código que eu posso gravar no Arduino de verdade. Tá? Então, esse código escrito em Blocks, ele está aqui convertido automaticamente no código escrito na linguagem de programação do Arduino. E o que, que eu fiz? Eu peguei esse código aqui e... Joguei ele aqui para dentro do meu Arduino de verdade. Tá? Então, está aqui o código. Eu compilei ele, joguei no Arduino. E eu consigo controlar isso daqui através do monitor serial. Aqui na opção do Arduino para visualizar o monitor serial. Do mesmo jeito que tem essa opção no Tinkercad, tem aqui no Arduino também. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o meu Arduino, que está aqui do meu lado, com esse código e esse circuito montado. Então, opa, está aqui. Então, agora eu vou pedir auxílio aqui né, a, ao meu auxiliar, que vai ali mostrar a variação do potenciômetro e a variação do servo motor. Auxiliar, por favor, mexe no potenciômetro. Então olha lá a tensão no potenciômetro, né, em torno de 0V, está subindo. Né, e a hora que ele varia ali a tensão no potenciômetro, varia o posicionamento do meu servo motor do 0 até os 180 graus. Deixa eu ver? Ó, ele está indo lá para em torno de 5 volts, lá 5, alguma coisinha, e ele foi o potencial para 180 graus. Vou mostrar aqui para vocês no monitor serial aqui a variação. Está vendo lá? Está variando aqui a tensão e a posição do meu potencial. Legal pessoal? Então só tem mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês que é o seguinte. Tem o meu servo que vira no sentido horário e no sentido anti-horário, né? Então, é, e se o servo que eu comprei está no sentido contrário do que eu queria? Então, aquele servo real ali que eu mostrei é, acoplado no circuito, ele estava virando para o lado contrário. Então, o que eu posso fazer aqui é, simplesmente, eu vir aqui nas variáveis, né, na matemática, Pegar aqui uma operação matemática. Então eu posso aqui, na hora que eu for colocar o ângulo no, no meu giro aqui, eu posso pegar, por exemplo, essa operação matemática aqui, ó, colocar aqui, né? vou dar um zoom aqui, então eu coloquei a operação matemática ali. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 180 menos o valor. De ângulo que está na variável escrita. Tá? Então, se tiver aqui 180 graus, eu vou colocar 0 graus no potenciômetro, se tiver 0 graus aqui, eu vou colocar 180. Então, eu vou fazer com que os meus servos virem na, no sentido inverso né, do que eles estão girando agora. Né? Então, agora aqui mexendo no potenciômetro, observo que quando está no zero, os dois aqui vão para o lado contrário né? vão para o 180. E a hora que eu vou lá para o 180, eles rotacionam, vamos dois para o zero. Ok, mais uma novidade aí na nossa aula de Kerkad Circuits, o controle do servo motor Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e até a próxima.